Claro que, que ir colocar mais 11, mas eu não vejo nenhum 11 a mais dando a não. As pessoas merecem um transporte seguro e de qualidade. Por isso, o meu mandato luta por um serviço público de qualidade na nossa cidade. Seja nas audiências públicas, criando frente parlamentar, realizando manifestação ou até acionando a justiça quando necessário. Quando estou nos terminais, recebo dos usuários do transporte coletivo diversas reclamações de ônibus velho, horário que foram diminuídos e das linhas que foram cortadas e a falta de ônibus no final de semana. São né ao, ao trabalhador, né? nós pagamos impostos né? e a ah, prefeitura ah, ah, ah, a gente eu vou estar cedo, madrugada, para trabalhar, e o ônibus voltado, o ônibus cheio, enchei o trabalho já, fadigado com a viagem. Tiraram o articulado nunca mais, faz um tempo já, isso já anda pandemia, já não estava mais rodando esse tipo de ônibus para cá, a gente já não vê mais. E tinha, antigamente, e tinha esse ônibus articulado para cá ajudar bastante. Foi muito importante suspender a licitação do transporte do atual prefeito, para garantir os empregos dos 710 cobradores. A licitação também queria criar bacias de baldeação por toda a cidade e diminuir o tamanho dos ônibus. A gestão do PSDB passou 16 anos dizendo que não teria como fazer bilhete único. O Wagner Balieiro, no primeiro semestre do nosso governo, foi lá e fez o bilhete único. O Wagner também fez corredores de ônibus e trouxe os ônibus articulados para toda a cidade. Pode anotar, com o Wagner Balheiro a tarifa será R$3,0. R$ 13.50 é meu voto certo para nossa vida melhorar.